Que yeah, é meu coração? Não te louvar, bem. Estou achando emocionante, bem, bem organizado. Estou encantada porque é algo mágico. Estou achando muito bacana. Primeira vez que estou trazendo minha filha para um evento desse e para ela está sendo surpreendente.